Bloodstained Ritual of the Night, lançado em junho de 2019, é um game que teve início no Kickstarter e arrecadou alguns milhões na sua criação. Mas não vou entrar em detalhes do desenvolvimento, vamos direto para a análise do game e se vale a pena ou comprar realmente esse jogo. Bora pro vídeo! Para falar de diversão, temos que entrar um pouco na história do game. Nele jogamos com Miriam, que é uma fragmentária. Ela possui o poder de absorver fragmentos, que são os poderes do game. Esses poderes são a parte mais interessante do jogo. Existem muitos fragmentos a serem coletados ao matarmos os demônios do jogo, os inimigos. Esses poderes são adquiridos de forma aleatória. Então, não existem locais específicos para conseguir os fragmentos, salvo os chefes do jogo, que te darão algum poder após matá-los. Como todo Metroidvania, Steinig tem um mapa imenso a ser explorado, a ambientação gira em torno de um castelo invocado pelo chefão final do game, a exploração do cenário garante algumas horas de diversão, mas ao mesmo tempo se torna repetitiva com o passar do tempo. Um detalhe que deixa o jogo muito chato é a falta de mais pontos de viagem rápida, ter que andar repetitivamente por alguns locais do mapa, se torna chato e muito maçante. Outro ponto divertido do game são as armas, acessórios, armaduras e as personalizações possíveis no jogo. Outro ponto positivo são os chefes do jogo, que são bem elaborados, muitas vezes colossais e interessantes. O game é divertido em boa parte, mas infelizmente se torna repetitivo como comentado anteriormente. Então nesse critério fica a nota 8. Gráficos em Bloodstained, apesar de sua simplicidade de se tratar de um projeto indie, considera que são gráficos bem bonitos. O que deixa a desejar são as ambientações do jogo. Ao mesmo tempo que são interessantes à primeira vista, são fracas nos detalhes em alguns cenários. Considero os menus do jogo muito feios, poderiam ter caprichado na tela do personagem e nas cutscenes que aparecem no jogo. No que diz respeito à iluminação e efeitos, Bloodstained não decepciona, os poderes são visualmente bonitos, os golpes das armas também são bem desenhados, e dão impressão visual interessante. Vamos ficar com esquisito a nota número 8. Áudio, sinceramente é o pior dos quesitos de Bloodstained. Jogar o game com as músicas em muitos momentos se tornou insuportável e tive que desligar para continuar. A ideia de quem tem uma música de fundo no game não é o jogador ter a opção de desligar e sim mantê-la porque ela faz parte da ambientação. A variedade dos sons de armas em monstros é grande, mas ao mesmo tempo bastante simplista. Os efeitos sonoros dos golpes dos inimigos foi o ponto alto desse quesito. No geral, os efeitos sonoros e músicas do game são fraquinhos. Deixa a impressão que é um projeto que não estava finalizado. Dessa forma fica a nota 6. Jogabilidade Rollstand é um game de mecânicas relativamente simples, mas razoavelmente difíceis de dominar. Isso não tornou o jogo chato na minha experiência, muito pelo contrário. Durante minhas horas de jogo procurei treinar para ficar melhor no domínio do personagem. O interessante no game foi aprender com o tempo como funcionam os chefes e monstros para evitar o dano. Nesse sentido, a jogabilidade ajuda muito e não trouxe muitas dificuldades. O único problema foi a falha de alguns movimentos em momentos cruciais. Os botões demoravam a responder. Vou avaliar com a nota número 9. Vamos falar um pouco dos pontos fortes e fracos. Pontos fortes. Exploração do mapa. Fragmentos variados para colecionar A customização do personagem Variedade de armas e armaduras Pontos fracos o Jogo se torna repetitivo com o tempo Poucos pontos de viagem rápida Boss final Extremamente decepcionante História fraca e sem profundidade Nota final do game Nota 7 Para concluir, Bloodstained vale a pena ser jogado, mas não vale o preço que está sendo cobrado. Vale a pena esperar e comprar quando estiver em promoção. Espero que eu possa ter ajudado e que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de compartilhar e se inscreverem aqui no canal. Até a próxima, um beijo, tchau tchau.